realmente há duas formas que vou apresentar a vocês como desinstalar aplicativos no Windows. O Windows que estou a usar aqui de 2020. Se você tiver uma versão antiga e uma, uma dica que eu vou dar se não dar, a outra vai dar porque agora apresento a você duas dicas. A primeira dica é para um usuário que não precisa ter muitas complicações, o que você faz? Vem na barra de tarefas e clique no ícone de pesquisa. Nesta parte escreve palavra Features. Feature features. Features muito bem é Fiat Fiat Os aplicativos apareceram o que eu quero está aqui vou dar um clique. e seguir em frente bom Na janela que se abriu Eu tenho todos os aplicativos que estão no computador aqui. Eu posso desinstalar qualquer um. Se eu não quero este aplicativo, clico nele e tenho a opção de desinstalar. Ou outro, assim sucessivamente. Todos os aplicativos estão aqui. Então, esta é a primeira dica. A segunda dica é para aquele que trabalha muito mais com Windows. É, vem na barra de pesquisa e escreve por com CTRL CTRL Panel Ctrl Panel e está aqui. Você clica ne, e a janela abriu. Aqui você consegue controlar todos os aplicativos e todas as configurações. Se tiver poucas configurações, poucos os ícones, vem aqui e seleciona o Small. Clica no Small e vão vir todos os aplicativos. Talvez o seu Windows apareceu desta forma. Vem aqui, clica no Small. Talvez apareceu assim. Para conseguir visualizar bem, se tiver dificuldade de observar bem, está aqui as opções. Eu volto aqui, clico no Small Icons. No Small Icons, eu procuro por Programs and Features. Se não viu bem, aqui, Large, Pronto, está aqui, Programs and Features. Clico nele, bom, esta segunda opção é muito usada. se você não conseguiu a primeira dica, use a segunda dica para conseguir desinstalar os aplicativos no Windows do jogo. seja qual a versão que está a usar. Aqui tem os aplicativos, por exemplo, eu quero desinstalar o VLC. Clico nele, com o um botão direto e tenho o install ou change, Segui, não, não quero esse outro, quero esse outro, pronto, está aqui, você tem as opções, então, ficaram duas dicas aí, uh, depende de você, qual que, que, que é mais fácil para usar, use e saiba como desinstalar aqui para desinstalar os aplicativos não é difícil você poderia vir aqui clicar nele com o botão direto e e continue se você continuar tem que seguir os passos de sim sim não sim e pronto você vai conseguir eu só queria mostrar duas dicas de como nós chegamos a esta parte e conseguimos desinstalar então ficou a dica espero que tenha gostado do vídeo